No mundo que a gente vive, é muito fácil transferir a sua responsabilidade de cura para um remédio. As pessoas estão terceirizando uma responsabilidade que é delas para o remédio químico. Sabe por quê, gente? Porque depressão, tristeza, são coisas que um remédio químico não consegue alcançar ele alcança aquele neurotransmissor, ele alcança aquela glândula lá dentro do cérebro, ele alcança o, o neurônio que está com o problema, isso ele alcança, a parte física. Mas o que gerou aquilo, o remédio químico não tem como alcançar. E isso só as plantas são capazes de alcançar, porque elas têm uma energia de cura profunda que vai na raiz do problema. Dentro da fitoenergética, nós temos vegetais puros, niveladores, físicos, condutores, e tem alguns deles né, que vão profundamente lá na causa raiz do problema, desprogramando aquela situação que é negativa, que é incompatível com o nosso campo de energia. Mas isso é assunto lá para o curso Alquimista das Ervas, porque é um assunto mais profundo. Mas eu estou falando para você entender o mecanismo que desperta, o mecanismo que faz isso acontecer. É a falsa cultura de cobranças, aparências e redes sociais que as pessoas de sucesso estão 100% incríveis todos os dias. Então, às vezes, você vê lá uma rede social lá da blogueira, ainda mais com os filtros né, que tem hoje, todo mundo é lindo. Não tem uma pessoa feia né, no Instagram é lindo, todo mundo maquiado com cabelo arrumado, ninguém posta foto quando tá feio, a pessoa deixa pra postar quando tá lindo e aí os outros se comparam com aquelas fotos lindas e aí a pessoa fica triste, tanto que lá no Vale do Silício, já foi catalogada uma doença chamada depressão de Facebook, tá? Tem clínicas que tratam isso, a depressão de Facebook é quando a pessoa posta uma foto, é chamado assim mas vale pra todas as redes quando a pessoa posta uma foto e ninguém curte quando a pessoa posta uma foto, ninguém comenta. Quando a pessoa posta uma foto que ela achou incrível e ninguém fala nada. Aí a pessoa fica deprimida por isso, tá? Então as redes sociais, elas trazem doenças pra gente. A gente precisa aprender a lidar melhor com a nossa oscilação emocional sem tomar remédio. Eu lembro quando eu era criança, às vezes uma coisa não dava certo, eu ficava frustrada. E aí eu dizia pros meus pais que coisa mais triste. Eles, é, a vida é assim. É triste mesmo. É frustrante então se uma criança não se frustra que tipo de adulto ela vai ser e hoje existe uma loucura desenfreada dos pais em não permitir que as crianças se frustrem em querer realizar tudo para elas e querer montar um mundo perfeito para elas e aí que tipo de adulto essa pessoa vai ser que não sabe lidar com frustração é o tipo de adulto que vai para o rivotril Ai, não, eu sou mimadinho, eu não quero sofrer, eu não quero me chatear, então eu tenho uma caixa de remédio aqui e eu vou tomar isso pra ai, aliviar a pressão, aliviar uma dor. Mas peraí, a pessoa é um ser humano, ela não é uma borboleta. Né? A pessoa é feita de carne e osso, né? sangue músculos, ela poderia enfrentar as coisas com mais força. Não é uma borboleta de asa quebrada. Né? Então, esse excesso de sensibilidade que as pessoas estão vivendo hoje, esse excesso de buscar cura na caixa de remédio, gente, isso está errado. Não é normal. Pode ser comum porque o mundo está desequilibrado. Então, não é normal ter uma caixa de remédio grande em casa. Isso só revela sua autoignorância. ignorância Eu busquei autoconhecimento, autoconhecimento. O que nós somos é autoignorantes. ignorantes e o fato da gente consumir muito remédio só mostra que a gente tem ignorância sobre nós mesmos. Porque a pessoa que é equilibrada, ela tem saúde. E aí, eu sei que muitos de vocês aqui vão dizer que isso é polêmico, que tem gente que já nasce doente, que já nasce com um monte de problema e que é genético. Eu nem vou entrar no mérito agora, tá? Porque isso é assunto para muitos chimarrão, nós vamos passar uns 5 dias aqui falando se eu começar agora. tá Às vezes uma pessoa que tem um grau avançado de esquizofrenia, é difícil ela reverter tudo, mas dá para melhorar. Se a família ajudar, se ela ajudar, dá para melhorar. Ah, uma pessoa que tem autismo grave, né dá para melhorar muito, mudando a alimentação, mudando algumas suplementações, usando a energia das plantas, dá para ter muita melhora. E a gente tem centenas de milhares de alunos, é muito aluno, gente, são 19, quase 20 anos, né, trabalhando com isso. Então, alunos, terapeutas fitoenergéticos formados que atendem pessoas e acho que milhões de casos de pessoas, assim, com, com casos de cura, né, de transformação mesmo, através do caminho natural, eu tenho certeza que esse movimento da fitoenergética já revolucionou essa área da indústria química e fez com que muita gente diminuísse as medicações. Mas de um outro lado, tem uma população enorme crescendo e comprando remédios cada vez mais, tá? Porque o marketing da indústria farmacêutica é muito poderoso. Então, o tamanho da sua caixa de remédio revela a sua autoignorância. Ou seja, a falta de conhecimento que você tem sobre você mesmo. Quanto mais remédio precisa tomar, menos você se conhece. Pressão alta. Pressão alta é um comportamento. A maioria das pessoas diz que não, isso meu pai também tinha, eu também tenho. É genético, todo mundo na família tem. Ok, né? pressão alta realmente existe e faz mal. Mas quando a pessoa muda o comportamento e ela aprende a lidar com a ansiedade, a ser mais tranquila, ela aprende a respirar direito, a pressão diminui, a pressão normaliza. Aí, tira alguns alimentos, melhora o estilo de vida, faz exercício, a pressão normaliza não precisa mais tomar remédio. Só que é mais fácil tomar o remédio e não abrir mão daquilo que ela come, não abrir mão daquilo que ela bebe, não abrir mão de um comportamento viciado, tá? Então, o um caminho natural de cura existe, mas a pessoa precisa estar disposta a fazer isso. Olha só, na década de 50, os psicotrópicos, né, que são os remédios para depressão, eles nasceram por acaso num teste que estavam fazendo com pessoas com tuberculose. É, os médicos, então, os pesquisadores estavam buscando remédios para tratar a tuberculose, né? E uma droga nova, que estava sendo usada para os tuberculosos, gerou muita melhora no humor daquelas pessoas, né? E o nome dessa droga era iproniazida, né? Então, ela destruía a presença de neurotransmissores como a dopamina relacionada ao prazer, a serotonina ligada ao bem-estar, a noradrenalina estimulante, que mobiliza a mente e o corpo para a ação, tá? Então, na verdade, a hiproniazida destruiu uma enzima chamada monoamida oxidase que atacava e destruiu o bom humor. Então, esse remédio antidepressivo né, para os tuberculosos acabou fazendo com que a medicina encontrasse o antidepressivo, que daí começou a ser usado para isso, né? então era um remédio que foi criado para uma coisa e por acaso né, foi usado para outra, tá? revelou uma outra coisa. Talvez você acha normal tomar remédios, incluindo os tarde a preta, porque você já se acostumou com a ideia de que a vida é assim mesmo. Ah, a vida é assim mesmo, né? E eu, eu sou feliz porque eu tenho dinheiro para comprar meus remedinhos, então deixa eu tomar meus remedinhos, né? A pessoa, tudo que é errado, ela bota um inho. Vocês já viram isso? Ai, ah, vou fumar um cigarrinho. Eu vou tomar uma cervejinha. Eu vou comer um quindinzinho, né? Ah, eu vou tomar um rivotrilzinho, um diazepanzinho. Deixa eu tomar meu remedinho. Então para amenizar, assim, vergonhice que a gente faz às vezes, a gente põe um hinho. Então vê se você não tá pondo muito hinho na sua vida. Ah, eu vou ali fumar um cigarrinho. Você sabe que não é um cigarrinho, né? Não é uma coisa querida, uma coisa bonitinha. É uma coisa que vai destruir a sua saúde. Então a gente sabe disso. E racionalmente, todo mundo sabe, o problema é o nosso inconsciente, porque ele governa né, o que a gente faz. 95% das nossas ações são tomadas pelo nosso inconsciente. São coisas que a gente sente e a gente não tem nem consciência disso. Né? Ele vem e toma conta e quando você vê, você já está fumando de novo, você já está bebendo de novo e já está tendo um comportamento errado. Daí as pessoas acham que é remédio que resolve isso. E não, é reforma íntima. Só que a natureza, ela dispõe de mecanismos que nos ajudam nesse processo de cura. E a fitoenergética é um desses mecanismos. A fitoenergética catalogou na natureza 118 ervas, entre elas flores, frutas, né, raízes, sementes, que ajudam a restabelecer o nosso equilíbrio naturalmente sem efeitos colaterais e sem contraindicações. Então, à medida que a fitoenergética vai entrando na sua vida, a sua consciência vai aumentando e os remédios vão vencendo. E aí você vai jogando fora e a sua caixa de remédios vai diminuindo. Porque a fitoenergética não significa assim, ah, agora eu vou começar a tomar chá e vou parar com todos os remédios. Não. Tem que ir tomando em paralelo, fazendo tratamento em paralelo. E aí quando o médico achar que a pessoa está pronta para parar, ela vai parar com orientação do médico dela. Porque esses remédios não dá para tirar de uma hora para outra, né? Tem que ir parando com orientação médica quando a pessoa se sente pronta. Então essas crianças tomaram durante um longo período. Tinha criança com mediunidade, criança que enxergava coisas. E aí os pais davam liritalina para tentar anular essa percepção que a criança tinha. E aí eu acompanhei vários, né? Eu digo as minhas crianças, são todos os homens, umas mulheres, encontro eles por aí. Uh, mas eu, tem uns que eu comecei a atender com oito anos e que daí, quando eles tinham 15, 16 anos, começaram a ter sequela. Dez anos depois, oito anos depois, começaram a ter sequela. Então, gengiva retraída, problema de boca seca, falta de salivação, até distúrbios psicológicos. Porque imagina uma criança de 8 anos, ela está em formação, ela está crescendo, deve tocar um ansiolítico. Um antidepressivo, um psicotrópico na criança, porque ela enxergou uma fada e estava conversando com a fada, porque ela teve um amigo imaginário. Os pais são muito imediatistas, assim, dependendo né, do meio onde eles vivem, às vezes tem um profissional de saúde na família que é viciado em remédio, ah não, dá a Ritalina, que essa criança está tendo alucinação visual, essa criança está tendo alucinação auditiva. Né, trata de uma vez, enquanto é pequeno, para não piorar, daí a pessoa vai lá e entope a criança de remédio. Né, e a criança fica dopada, aí não quer mais brincar, não tem mais atenção. Não... Então o um remédio que é feito para resolver uma coisa, ele estraga muitas outras, né? E os pais têm que ter consciência disso. Então o que eu acho da Ritalina, eu não daria para o meu filho. Eu tentaria resolver de um outro jeito, de forma natural.